Estou contente pela presença dessas jovens que estão em incumbência de vacinar os velhos. Especialmente eu, com quase 92 anos, e eu estou recebi com prazer. Fico contente e agora mais livre, porquanto é, com essa idade é, tem um ditado que diz quem não passa quem não morre de criança, de, de velho, não passa. E como a gente já está no fim, mas eu, eu não quero dar carona para o corona, então, com prazer, recebo essa, essa aplicação. E fico muito grato com essas duas jovens, que compareceram aqui para fazer este trabalho. E aconselho que alguém que pensa em não vacinar, olha, vacine, porquanto é uma prevenção. Uma vez vacinado, está fazendo uma defesa contra este vírus terrível, que tem ceifado milhares e milhares, por que não dizer, quase aproximando milhões de pessoas.